Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para os bônus, né? Cinco bônus e benefícios que você encontra trabalhando, exercitando a reflexologia podal. Então fique com a gente, acompanhe a segunda parte dos benefícios e agora com os bônus da reflexologia podal para você, tudo aquilo que ela pode entregar para você em qualidade de vida, qualidade de serviço, qualidade de rendimento e sucesso profissional. Fique com a gente. Pessoal, então é isso aí, vamos agora para os bônus dos benefícios, beleza? Então já anotei aqui para vocês aqui, bônus dos benefícios. Então vamos lá, bônus. Então vamos chegar aqui, a gente vai falar agora do empoderamento feminino. É um bônus. Nossa, como assim professor? Vamos lá, empoderamento em feminino. Feminino. Tá? Feminino. Mas professor, o senhor está falando só das mulheres, eu sou homem. Então, de novo, vou pedir a licença para vocês aí, porque o grande público que procura a reflexologia, tanto quem recebe, tanto quem faz, é o um público feminino. Então, meninos e meninos, não fiquem ciumados. Então, empoderamento do trabalhador, mas como a maioria daqui é público feminino, eu trago para o feminino, beleza? Então, empoderamento feminino. O que que vem a ser isso? Então imagina, dentro de tudo que eu falei para você, na primeira parte dessa aula, de todos os benefícios, da flexibilidade do horário, baixo investimento, alto retorno de investimento, grande maioria das pessoas adoram massagens, a questão das parcerias, ou seja, você mulher, ou você homem, né? mas o empoderamento feminino, você mulher, você vai se, se sentir valorizada, empoderada, como você realmente deve ser. Então eu coloquei assim, ó, tendo seu dinheiro poderá realizar seus sonhos e desejos pessoais e desejos familiares, né? Porque muitas não têm o um empoderamento feminino porque está reclusa sem ter o dinheiro, sem ter o valor na mão. Depende do dinheiro do companheiro, do esposo, tal, para poder fazer as suas coisas, comprar as suas coisas, comprar os seus objetos pessoais, seus objetos íntimos. Ela precisa de uma roupa tal, tal, tal, precisa ficar pedindo, liberar o cartão. Se você começa a trabalhar com a reflexologia podal, você observando já o que eu já passei para você na primeira parte da aula, você vai ver que o seu bolso vai começar a ter dinheiro. Entendo dinheiro, você começa com o seu empoderamento feminino, que nele está lá o, a questão do dinheiro, a realização de seus sonhos, tá? o empoderamento feminino, vamos colocar aqui, ó. a realização dos seus Sonhos. Quais são os seus sonhos? Cada um tem os seus. Ah, eu quero passear, quero fazer uma viagem, quero ir para a praia, eu quero fazer uma viagem, visitar um parente distante que faz tempo que eu não vou ver. Enfim, seus sonhos, seus sonhos. E, e desejos pessoais, né? Seus, seus sonhos, desejos pessoais e familiares. Desejos pessoais e familiares. Familiar. A né? oh, família, a casa, o carro, tem as coisas que você quer. Tendo empoderamento feminino, você pode ir lá comprar aquele produto que você quer. Muitas vezes o produto está lá, tem duas marcas. Eu queria tanto comprar essa marca, que eu sei que essa marca é melhor, eu sei que esse produto é melhor, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho meu empoderamento feminino. Mas se você tem o seu dinheiro, você não vai ficar picando dinheiro, jogando dinheiro pela janela. Mas, pô, eu tenho para pagar. Eu tenho o valor para pagar esse produto que eu entendo que é um produto melhor. Uma roupa melhor, um restaurante melhor. Ah, eu queria tanto comer fora. Ah, eu vou lá na lanchonetezinha lá do bairro, tal, que era mais baratinho. Ah, mas eu tenho tanta vontade de ir lá naquela pizzaria, eu tenho tanta vontade de ir lá naquele... Lá no japonês, comer lá uma comida japonesa, mas é não cabe no meu bolso. Se você começa a trabalhar tendo recurso, você tem o seu empoderamento feminino. Você fala, não, vamos lá, eu pago. Eu pago. Tem várias alunas nossas, só para falar um pouquinho do empoderamento feminino, que estão surfando nesta onda do empoderamento feminino, que estão fazendo o quê? Que a mulher é casada, né? vive com seu esposo, tudo bem, belezinha, né? Está querendo reformar a casa? Não conseguia. Hoje, tem muitas mulheres dentro do curso que estão reformando a casa. Por quê? Porque até então o recurso dela e do marido não dava para fazer a reforma da casa. Agora, como está entrando mais a parte dela, opa, ela está lá bancando a reforma da casa. Tem várias alunas dessa forma ajeitando, ah, é o meu espaço terapêutico, vou montar meu espaço terapêutico, eu tenho um lugarzinho aqui na minha casa que eu vou adaptar para fazer o espaço terapêutico. Estão fazendo isso. Legal, né? E por aí vai, o empoderamento feminino, fazer todas essas coisas, trocar de carro, né ah, eu quero um carro melhor, tal, tal, tal. Vai lá, troca. Por quê? Por conta, não é ilusão, é em função daquilo que eu mostrei para vocês na primeira parte da aula. Legal. Então, para você relembrar, começa aqui a segunda parte da aula. Vamos relembrar a primeira parte da aula que eu passei cinco benefícios. Agora estou passando os bônus para você. Primeiro, flexibilidade no horário. Flexibilidade no horário é empoderamento feminino. Baixo investimento. Você está no seu negócio. Alto retorno de investimento. Que como eu já falei na primeira parte da aula. Se você não assistiu a primeira parte da aula, na descrição aqui tem a primeira parte da aula, beleza? Quarto, todos gostam de massagem, em especial nos pés. Beleza? Falei das parcerias na primeira parte da aula. Fazer parcerias em salão de beleza, oferecer, se ofereça para ir lá, mostre o seu potencial. O salão vai ficar de olho em você, provavelmente vai te convidar para trabalhar lá. Eventos corporativos, vai lá, falei da CIPAT, da Semana Interna de Prevenção de acidentes de Trabalho. O pessoal que organiza a CIPAT e querem de toda forma algo diferente. E a reflexologia é algo diferente, vai trazer alívio para os trabalhadores. E o alívio nos trabalhadores reverte em, em produtividade para a empresa. O que a CIPAT no fundo quer? O que a gestão, o que a, o, o diretor da empresa quer com a CIPAT? Ela quer reduzir níveis de acidente e aumentar a produtividade. Então a reflexologia vai ajudar na redução de acidentes, e vai potencializar a produtividade da empresa. Empresa produzindo mais, como uma empresa organizada mensura tudo, ela vai procurar saber, ué, começamos a produzir mais esse mês, por quê? Ah, fizemos a CIPAT e todo mundo gostou da reflexologia. Opa, chama aquela moça lá para conversar com a gente. Vamos fazer mais. Ah, mas CIPAT é uma vez por ano. Hum, ela vai ter que vir mais vezes. De repente a empresa contrata você. Eventos festivos, né? como eu comentei também, você, produzir, você buscar os bufês, os bifes da sua cidade, e oferecer o seu trabalho de reflexologia para os convidados do anfitrião. Os convidados vão adorar. E sempre nos eventos corporativos, nas parcerias, aqui tá, tá, levar o seu cartão de visita, levar a sua agenda. Não raro você vai sair de lá com a agenda já lotada. Beleza? Vamos voltar aqui para o contexto da nossa segunda parte, que eu tô falando aqui dos bônus e dos benefícios. Primeiro bônus, o empoderamento feminino, que é a realização dos seus sonhos, desejos pessoais e a parte de familiar. Outra, outro bônus que eu trago aqui desta aula é ter uma profissão que eleva a autoestima das suas clientes e o alívio das dores físicas e emocionais. Isso aqui é muito legal. Vamos colocar aqui, ó. Então aqui é o primeiro bônus, tá? Vou colocar primeiro bônus. Primeiro bônus. O segundo bônus. É elevar a autoestima dos clientes. Elevar autoestima dos clientes. segundo bônus dos benefícios da reflexologia podal é elevar a autoestima dos seus clientes e, por consequência disso, a redução das dores físicas e emocionais. Então imagina, lá na empresa, ou a pessoa que você atendeu lá, o trabalhador, você aumentou a autoestima do trabalhador, opa, aumentou a autoestima, por consequência, você reduziu a dor física e a dor emocional do, do, do, do trabalhador lá. Você reduziu né, as dores físicas e emocionais. Se você reduziu, obviamente a produção dele vai ser maior. Em sendo maior, você está dando lucro para a empresa. E você se tornará uma pessoa desejada. A empresa vai querer você lá. Vão ligar para você. Terceiro bônus. Terceiro bônus desta... Desta aula, né? Para você, dos benefícios da reflexologia podal. Então vamos colocar aqui o terceiro bônus. Vou colocar aqui em vermelhinho. Terceiro. O que, que eu preparei para você aqui? Seis, sete, oito. Terceiro bônus. Vamos lá? Ter independência geográfica. Agora a gente muda um pouquinho de contexto. tá? Ter. Opa. Ter. Independência. Independência, independência, geográfica. Professor, não entendi o que o senhor escreveu. Então eu vou ler e você escreve. Ter independência geográfica. O que, que é ter independência geográfica? Em todos os locais tem pessoas precisando urgentemente de uma reflexologista podal. Todos os lugares. Não tem um lugar que não precise de uma reflexologista ou de um reflexoterapeuta podal. Então, se porventura você está na sua cidade, fez todo aquele trabalho que ele te mostrou, tal, tal, e por qualquer motivo que seja, você precisa mudar de cidade. Ah, precisei mudar de cidade, precisei mudar de bairro, vai ficar distante dos clientes, aqueles clientes que já estavam acostumados comigo, como eu mudei, de repente eles não vão me acompanhar. Sem problema, no problem, sem problema, por quê? Porque tudo isso que você viu, vamos voltar aqui, ó. esses são os benefícios, vamos voltar aqui, ó, na primeira parte da aula. Você vai fazer o quê? A flexibilidade no horário, você já sabe que você já tem. O baixo investimento, você já sabe que você já tem. alto retorno de investimento, você já sabe que você tem. Mas a coisa pegou aqui, ó. todas as pessoas gostam, ó, agora que começa a pegar legal. Todas as pessoas gostam de massagem nos pés. Então você estava na sua cidade, mudou para outra, na outra cidade todo mundo gosta de massagem também. E aí você vai entrar aqui, ó, parcerias. Ah, eu vou ter que começar tudo de novo? Se for necessário sim, mas você já sabe como que faz. Eu já te ensinei e você já eventualmente já fez uma vez, se for necessário. Ah, que legal Que bacana, hein? Legal Ah, na minha cidade não tem muita empresa Ah, mas na cidade vizinha Tem uma empresa gigantesca lá Vai lá Procura saber quando vai ser a Cipate E se coloca à disposição Ah, sim, nós temos Cipate e vai ser daqui a dois meses Se organiza Se organiza Ah, eu, eu quero vir ajudar na Cipate e tal Dá cortesias Vão falar, vem para cá é diferente você chegar na empresa e pedir serviço. Eu não estou dizendo para você ir lá na empresa, pedir serviço de reflexologista podal na empresa. Não estou dizendo isso para você. Estou dizendo para você ir na empresa, perguntar sobre a CIPAT. Pergunte sobre a CIPAT. Quando vai ser e se coloca à disposição. Ah, eu queria vir na CIPAT entregar um presente na CIPAT. Como assim? É, eu queria vir aqui entregar meu serviço de reflexologia. É, mas quanto vai custar? Não vai custar nada. Sério? Ah, CIPAT que daqui dois meses. Ó, oh, seu nome já tá aqui. Coloca na sua agenda. Vai ser uma semana inteira. Aí você vai a semana inteira lá na Cipate. Você entendeu? Entendeu, né? Então vamos voltar aqui, ó. É muito benefício. Muito benefício. E a independência geográfica é isso. Se você precisa mudar, lá na outra cidade você aplica tudo aquilo que eu estou te ensinando de modo simples, Prático e objetivo. Então vamos lá agora para o nosso quarto bônus. Quarto bônus dos benefícios. Vamos anotar aqui quarto bônus? Vamos colocar aqui em azul. Em azul. Quarto bônus. O que eu preparei para vocês aqui? Profissão em alta no momento atual. Existe um contingente enorme, enorme de pessoas que sofrem há anos... E o simples toque nos pés, que você vai fazer, o simples toque nos pés, seguindo a metodologia que eu ensino, a metodologia correta, simples, prática, e objetiva, pode levar o alívio das dores para essas pessoas. Então, para a gente coroar todo o nosso trabalho, nossa profissão de reflexologia podal está em alta. Então, vamos colocar aqui, ó, profissão, profissão, Profissão em alta, em alta, em alta. Nossa profissão não existe desemprego, não tem desemprego com reflexologia. Você é um profissional liberal, você faz o seu horário, lembra? Primeira parte da aula que falei dos benefícios, estamos falando dos benefícios, de você fazer o seu horário, então, profissão é alta no momento. Existem muitas pessoas, muitas pessoas sofrem com dores. Por que, que profissão em alta? Porque muitas pessoas sofrem com dores. Então, muitas pessoas sofrendo com as dores físicas e Emocionais, emocionais, emocionais, deixa eu ver se aparece para vocês aqui, vamos ver aqui na tela, isso apareceu. Ah, professor, não consigo ler a sua letra, professor, então eu vou ler e, e aí você vai escrevendo. Quarto bônus dos benefícios, profissão em alta, vou grifar aqui o profissão em alta, tá? Profissão, então anotem aí. Ó, anote e, e anota aqui abaixo. Todos os benefícios, os bônus que eu estou colocando, você anota. Então, a profissão é em alta. Por quê? Muitas pessoas sofrem com as dores físicas e emocionais. E você, reflexologista, reflexoterapeuta podal, você é um profissional liberal. O que é um profissional liberal? Você trabalha por conta. Você faz o seu horário. Você faz a sua agenda. Legal? Se você gostou, deixa aquele joinha comente toda a aula, é importante que você, à medida que você vai assistindo cada tópico na aula, que você tenha deixado o seu comentário interagido, porque o seu comentário vai gerar novas aulas. De repente surgiu um comentário bem interessante, a gente olha tudo, opa, esse comentário, mais esse, mais aquele, dá uma aula bem legal para você, para os nossos alunos. Tá bem? Grande abraço, sucesso, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe e vamos em frente. Entregar cada vez mais resultado da reflexologia podal para o maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente precisando de nós. Grande abraço. Te vejo na próxima aula. Valeu. Até mais. Tchau tchau.